Shalom Adonai, eu quero neste momento, antes de entrar no conteúdo de hoje, que será sobre a história da teologia e também história da igreja, claro, eu quero convidar você para uma nova proposta de um curso que eu estou oferecendo, que é um curso de hermenêutica avançada aonde você vai poder não só aprender uma hermenêutica no, no aspecto e perspectiva filosófica, mas uma hermenêutica também que se aplica filosoficamente ao direito, filosoficamente à teologia e depois uma hermenêutica teológica e sagrada. Então vai ser um curso extraordinário. Apenas para poucos alunos, poucos alunos, porque... Nós vamos trabalhar através do, da plataforma do Google Meet. Então, nós não queremos muitos alunos. E vai ser um curso único, único para a sua vida como hermeneuta. Tá? Eu vou deixar aí o banner disponível aí na tela para você anotar. E poder entrar em contato e estar assim egressando nesse curso. Muito bem, hoje nós vamos trabalhar com a proposta muito especial dentro da história da teologia, tratando sobre um tema muito pertinente, que é a teologia oriental após a queda de Constantinopla. Então nós vamos voltar lá ao período da Idade Média, tá? um pouco até antes, porque as circunstâncias é, em que maior parte do Cristianismo Oriental se achava após a queda de Constantinopla, isso em 1453, não contribuíram para uma grande originalidade teológica. Então nós vamos ver e vamos tratar sobre esse assunto, ok? Então a expansão turca ela não cessou com a queda da antiga Sé patriarcal mas ela vai prosseguir mas para vamos assim contribuir e desenvolver todo um processo então nós vamos ver e vamos aprender isso nesta aula de hoje. A expansão turca ela não vai cessar com a queda da antiga considerada sé patriarcal, é, mas vai prosseguir para uma conquista dentro de conquistar a Grécia e invadir a Europa até a Viena na Itália. Então essa expansão política ela vai ser associada a, uma grande, a um, assim, um grande zelo né, pelo islamismo, que vai estabelecer limitações severas sobre as igrejas e áreas que foram elas conquistadas. Embora os cristãos fossem protegidos, dominados de uma conversão forçada, por serem um povo do livro, como eram considerados, os turcos vão colocar sob tal pressão que muitos vão abandonar a fé e se tornar seguidores de Maomé, ou seja, profeta do islamismo. Então o patriarca de Constantinopla, que era frequentemente, é, é, ele vai se tornar pouco mais do que um oficial, cuja função principal é, vai ser servir como um contato entre o sultão e seu sulto dos cristãos. Então ele vai perder a sua total influência. A única igreja oriental que vai ser capaz de continuar sua vida sob um poder político amigável vai ser a igreja ortodoxa russa. Outras igrejas orientais, aquelas que são é, mais separadas do ocidente, elas vão continuar o processo de um lento declínio que já iniciou na Idade Média. Então, com isso, a teologia na Igreja Ortodoxa grega ela vai ter um fator dominante na teologia grega, com questões até relacionadas com o Ocidente devido até o que nós podemos de, de, denominar de declínio geral da maioria das escolas teológicas dentro do contexto da Ásia Menor e da Grécia. E após as conquistas turcas, muitos teólogos gregos eles vão ser treinados no Ocidente. Desde que o Ocidente é, foi até duramente dividido durante o século XVI e XVII, por esses conflitos entre protestantes e católicos, essa controvérsia e as questões envolvidas nela já foram transplantadas dentro do contexto da igreja grega. Posteriormente, já quando as questões do racionalismo e do relacionamento entre a ciência e a teologia se tornam fundamentais no ocidente, e essas questões também são introduzidas dentro do continente do Oriente, dentro da, da proporção do Oriente, a proporção geográfica e social também, né? Então, com isso, embora se torna, houvesse e surgisse um número de outras questões, essas discutidas na igreja grega, e as duas que se destacassem ou que se destacam com mais importantes dentro de um contexto de um debate sobre essa atitude apropriada, elas vão se tornar é, propulsoras para ocasionar e causar a reforma protestante e até o, o, o esgopo, né? de uma, é, vamos assim, de uma nova percepção e, e visão para o cristianismo. Então, porque a, o que nós temos que considerar é que a primazia durante o patri, patriarcado de Ciro Lucar, é, ela vai perder a força, tá? E, e a filosofia moderna, e a ciência na teologia grega vão se opor totalmente também a essa influência que vai causar essa perca dessa força. então Ciro Lucar, que é aquele que vamos dizer assim viver é, mais destacado, quem sabe dos patriarcas de Alexandria, é, que vai viver ali nos anos de 1572 a 1683 ele pode ter derivado a parte seu desagrado pelo catolicismo romano a partir do seu velho tutor Meletes Pegas tá que era também patriarca da Alexandria e que escreveu contra o católico o catolicismo romano um tratado sobre a verdadeira Igreja Católica e sua verdadeira cabeça então Círio é, tivera e teve um contato direto com o catolicismo romano como um estudante na Itália. E especialmente mais tarde, ele vai ser enviado numa missão à Polônia. Lá, o catolicismo romano já vai estar fazendo importantes incursões entre muitos que anteriormente até haviam sido ortodoxos orientais. Então, o príncipe Constantino de Ostrom que estava tentando estancar a onda e favorecer tanto a ortodoxia oriental quanto o protestantismo, é, vai se envolver nas manobras dos príncipes em tal medida que ele vai ser acusado mais tarde de um calvinismo, isso já em 1601, o que vai produzir uma confissão de fé rejeitando tais acusações, que com os eventos posteriores vão mostrar, provavelmente, que essas não eram tão infundadas. Já em 1602, tendo retornado ao Egito, Lucar vai se tornar patriarca de Alexandria em 1620 e vai ser promovido à Sé de Constantinopla. Tá? Então, durante seu mandato, Alexandrino ele vai seguir uma política de tentar fortalecer a influência protestante na Igreja Oriental como um meio tanto de contrabalancear a influência católica quanto também promover uma dose de reforma, como resultado de sua elevação a Constantinopla. Tendo o apoio dos embaixadores britânicos e holandeses e a sua oposição dos representantes franceses, venezianos e austríacos ante o sultão, tá? As intrigas seguintes vão custar a Lucar a sua séria e liberdade, pois ele vai mais tarde ser deposto e enviado em cadeias para Rhodes, tá? e de acordo com o embaixador francês, ele, com o tempo, vai, ter, é, vai comentar, vai, fazer um, vai construir um comentário sobre as institutas de Calvino. E depois, graças a um fiel apoio de muitos do seu clero, a sua própria habilidade política e o bom trabalho, do embaixador holandês tá? então vai ser durante esse segundo período como patriarca de Constantinopla que Lucar vai publicar a sua famosa obra Confissão de Fé que vai causar um alvoroço tá? no Oriente bem como até no Ocidente de fato não é um acontecimento de, de, de proporção cotidiana para um patriarca de Constantino, de Constantinopla, tá? publicar uma confissão de fé calvinista, como muitos interpretaram e denominaram esse documento é, desenvolvido por, Lucar, por Ciro Lucar. Então, Lucar vai afirmar que a atualidade das escrituras está acima da tradição. Esse vai ser o grande, é, vamos assim, proeminente desabafo e declaração né, e afirmativa e devolutiva até contra as tradições e ensinos e dogmas do catolicismo romano promulgados e defendidos por Ciro Lugar, quando ele então declara que a autoridade da escritura está acima da tradição. E vai dizer que a tradição pode errar. Enquanto que a palavra do Espírito Santo, as Escrituras, tá? é infalível. Deus predestinou alguns para a salvação e alguns para a condenação eterna e o fez, não em vista de um pré-conhecimento divino, mas para um conhecimento ou uma proposta de atos de fé, baseados um decreto soberano e totalmente imerecido. Embora Lucar não rejeite explicitamente a intercessão dos santos, ele vai afirmar que Jesus Cristo é o, no, é o único mediador e o único cabeça da igreja. E essa justificação é apenas ocorrida, proporcionada pela fé. E o único princípio da salvação é a justiça de Cristo que é aplicada em favor daqueles que se arrependem. Mas este arrependimento novamente é o resultado, não do livre arbítrio humano, que não mais existe, tá? mas da é, vamos dizer assim, predestinação. E ele também vai afirmar que há dois sacramentos, o batismo e e comunhão, no último Cristo está realmente presente mas de tal modo que os fiéis participam, não com seus dentes, mas com as suas faculdades e de suas almas finalmente, embora a arte daqueles que produzem ícones religiosos deve ser recomendada a adoração que é rendida a tais imagens e deve ser rejeitada como sendo mera superstição. Com a publicação da confissão, as intrigas em torno do trono patriarcal vão se tornar muito agudas. E Sírio é, é, vai ser repetidamente deposto, repentinamente deposto, reconduzido no total... E ele vai subir a posição de patriarca de Constantinopla, é, sete vezes até, até ser assassinado em, no ano de 1638. Já o seu sucessor, que juntamente com as autoridades turcas, é, alguns embaixadores ocidentais e talvez até alguns jesuítas, tá, ele vai, vão, vão ser... Ele foi responsável por sua morte, esse embaixador turco. Imediatamente vai convocar um sínodo que vai condenar, é, que condena Lucar e seus ensinos. Tá? E o novo patriarca então assina uma confissão de fé submetida a ele pela igreja romana. E este entretanto não foi o fim de um assunto. Pois o um novo patriarca, logo assassinado, e o próprio Lucar vão começar a ser venerados como martes. E embora algum estivesse alegando que a famosa confissão foi uma falsificação, ela nunca vai sustentar, eles nunca vão sustentar esses pontos de vista. E um sínodo até reunido em Jerusalém, isso em 1672, vai declarar que se Lucar foi de fato um herege alvinista, ele estava condenado. Então um outro ponto em que fica muito claro que o ocidente teve uma enorme influência no cristianismo oriental é a questão do relacionamento entre a teologia de um lado e a nova filosofia e ciência de outro. Já no fim do século 18 XVIII, é, Eugenes, Bulgares vai introduzir a nova filosofia na igreja grega, quando ele vai começar a expor pontos de vista de Descartes, de Locke e de Leibniz. Mas mais tarde ele vai ser forçado a deixar a sua posição de professor em Monte Atos, pois os seus esforços vão obter pequena simpatia dentro dos conservadores, que já naquele tempo vão ter um controle na igreja. Ah, então, ele vai para a Rússia, em resposta até um convite de Catarina, a grande, e lá finalmente ele se torna um arcebispo e um membro da Academia Imperial. Já Niciforos Teodox vai ter perspectivas similares e uma carreira paralela, pois ele também vai passar a última parte de sua vida na Rússia, que já naquela época é mais aberta para as novas ideias vindas do Ocidente. Tá? Com isso, é, a questão propulsora que veio à tona no século XIX, na oposição entre Constantino Economos e Teocleto Farmáctes, Pharma Econumus vai estar convencido de que todo ensino tradicional ele deve ser considerado como verdadeiro a fim de que o erro não gasteje e todo o edifício da fé seja subvertido. Isso em seu é trabalho de quatro volumes sobre os 70 tradutores do Antigo Testamento, é, em que ele vai argumentar em favor das razões legendárias da origem da Septuaginta, cuja inspiração foi mais tarde atestada. Então, questionar essas razões para ele seria equivalente a questionar a inspiração da própria escritura, pois a Septuaginta era divinamente inspirada. E como sendo um corolário ele se opôs à tradução da escritura no grego moderno. E ele também vai rejeitar toda a tentativa de abreviar a liturgia e todos os juramentos sobre qualquer circunstâncias e os pontos de vista daqueles que reivindicavam que agora é que a Grécia se tornava independente da Turquia, a igreja, no novo país, também deveria ser independente do patriarca de Constantinopla, que, afinal, era também a Istambul turca. Famárquides, que estudava a teologia em Kondim, né, vai se opor a Ecomonos, tá, de todas as maneiras. E ele vai estabelecer uma distinção entre a tradição autêntica e aquela que não é mais, sabe, que as adições posteriores completamente sem qualquer base. A maneira pela qual vai se poder, então, determinar se uma dada opinião ou prática era ou não uma parte da autêntica tradição vai se tornar por meio da pesquisa histórica científica. Com tal pesquisa, não deve ser dificultada e não é dificultada, a priori, por os ditames da opinião comumente sustentada e pelo é, que, nesse caso, vão até se arriscar a deixar a tradição falsa continuar sendo não questionada. Então, assim, a Sempotato não era divinamente inspirada, embora Deus vai usar para falar a igreja e, portanto, a igreja moderna ela vai ser tão justificada em traduzir a escritura para o grego moderno quanto ou fora a igreja antiga em usar essa liturgia Devido a essas circunstâncias presentes, é que a pressão do tempo é, no mundo moderno a liturgia deveria tão ser abreviada. Finalmente, com a Grécia, e desde que a Grécia, se torna politicamente dependente da Turquia, a igreja na nova nação, ela vai refletir as novas circunstâncias e vai se tornar independente do patriarca de Constantinopla. Nem todas essas questões entre economos e farmáquides vão ser totalmente resolvidas de uma forma imediata esse novo status político da Grécia e o seu crescente contato com o Ocidente vão tender a favorecer mais tarde um programa de uma renovação proposta por farmáquias. Até a igreja, né, é, que ainda está suficientemente conservadora, ela vai... É, para a mais tarde ser transferida tá? para algumas novas propostas filosóficas. E ao longo do prazo, embora em um ritmo mais moderado, essa nova cosmovisão científica as correntes filosóficas e dentais do século XIX e XX vão se tornar aceitas pela teologia grega. Já a teologia russa, tá? como já foi salientado no volume anterior, é, já foi salientado, já foi até é, dado aí um, um certo, é, uma certa menção, tá? o fato que o patriarca de Constantinopla assinar o documento da união com Roma vai fazer os gus sentir que a igreja grega fracassou e que a igreja da Rússia se tornar, então, a guardiã da ortodoxia. Já esse sentimento, que é um sentimento encorajado pela queda de Constantinopla, isso em 1453, tá? dentro de uma segunda Roma, bem como a primeira já sucumbiu ao erro e vai cair vítima de incrédulos, essa tocha da autorexia vai passar agora para uma terceira Roma que vai ser considerada, então, Moscou, na Rússia. Isso no começo do século XVI, tá? em que até o monge Filóteus de Psikov, né, desenvolverá a teoria colocando em uma vasta estrutura da história universal cujo o grande foco é desenvolver uma estrutura da história universal, cujo propósito seja mostrar, dentre de outras coisas, que Constantino transferiu Roma para Constantinopla, antes que Roma fosse tornada, ou viesse a ser tomada pelos bárbaros e que agora é a vez, era a vez da Rússia transferi-la para Moscou. Então, com isso, em 1547, Ivan IV, vai assumir o título de César, pelo qual ele vai reivindicar ser o sucessor dos antigos Césares de Goma e Constantinopla. Finalmente, já em 1596, o prelado metropolitano de Moscou vai se tornar um patriarca, e esse entendimento do destino histórico vai ser um dos fatores mais importantes na vida da igreja russa pelos séculos. O que vai ser salientado, entretanto, nos argumentos é, citados em apoios e apoio a essa teoria, o império vai ter um importante papel, até mais importante do que a igreja, e Moscou, que é a terceira Roma, por causa do seu imperador, vai ser a promulgadora de uma ortodoxia para apoiar uma fé ortodoxa e dar suporte ao império e às propostas políticas procedentes de Constantinopla. Então aí vai começar uma relação entre a igreja e o Estado na Rússia, marcado por um alto grau de despostismo dentro do papado. Tá? Então, nessa breve, é, breve visão que nós estamos vendo aqui, dentro dos séculos, vamos assim, 14, 15, 16 né? Nós vamos ver que, embora a igreja russa ela sempre viesse a ter produzido um número razoável de escritos polêmicos, anticatólicos, nem até que as questões das relações com o catolicismo romano venham a se tornar crucial durante esse difícil intervalo entre o final da dinastia né? e o advento dos denominados Roman, né nessa época os poloneses vão se envolver nas guerras da sucessão, tentando colocar seu próprio povo no vago trono moscovita. Então, finalmente, eles vão tomar Moscou e vão nomear os filhos dos reis Sigismundo da Polônia, como César, como os poloneses eles vão vir e vão ver que os católicos romanos, especialmente os jesuítas, vão estar propondo tentativas de conduzir a igreja russa a uma unidade e uniformidade com o ocidente e vão trazer com isso um amargo ressentimento. Então o pretendente polonês ao trono dos Césares Entretanto, nunca vai tomar posse da sua coroa. E com a insurreção liderada pelo monge russo, ele vai ser expulso e, vão e vai conseguir expulsar também esses poloneses de Moscou e eleger o Mikael Romanov como César. Terminando assim, depois mais tarde, um período de anarquia que vai deixar a Rússia à mercê de seus vizinhos. E essa reação anticatólica não vai demorar a chegar em um sínodo que vai ocorrer em 1620, em que os romanos vão ser declarados como heredes, e que o batismo radicado por eles não vai ser válido, vai ser considerado válido, e que vai ser reivindicado nesse concílio que os romanos é, são subversores à trindade pela inclusão do filioque no credo. E assim fazendo, eles está, estão proclamando dois princípios separados na trindade. Este é, de fato, o, o grande pecado contra o Espírito, a blasfêmia, eles vão considerar blasfêmia contra, é, contra o Espírito Santo, em que Jesus declarou que não seria perdoado, tá? Isso vai ocorrer no concílio de 1620. E os romanos, então, judaizantes, é, pois eles rejuavam nos sábados e eram montanistas, eles vão ser rejeitados e vão, se, e vão mais tarde é, ocupar uma posição, Tá? e vão ser depostos junto com as suas, as suas heresias e vai ser declarada a Rússia como a guardiã da fé verdadeira e a promulgadora dos verdadeiros dogmas da igreja. Então isso é que ocorre dentro desse período tá? de transição da teologia oriental dentro da proposta também da teologia ocidental. E é o que nós tínhamos para hoje aqui nessa aula de História da Teologia.